Olha só, primeira coisa, a gente vai ter aqui no Drops, né, a partir de abril, né, Jaime, né, os vídeos do Jaime Daniel falando sobre jogos e tabuleiro. Eu, não, eu nem tenho direito como é que é a dinâmica, a gente conversou disso e está tratando, né, mas basicamente, o Jaime vai pegar um jogo, ele vai escolher um jogo, vai mostrar, né, vai ter ali alguns close, e ele vai narrar exatamente isso que ele falou que é importante que tipo de jogo é como é que é o desenvolvimento disso qual é o perfil de ação disso quem é o público pretendido para esse tipo de coisa como é que funciona detalhes curiosidades e outras informações quer falar um pouquinho a respeito já falar rapidamente então é, é essa a proposta então e, e quando eu vou falar eu, eu vou falar de todos então vou falar dos jogos modernos amanhã sei lá vou falar de Cacassone. aí do, no dia seguinte vou falar de senet é um jogo que tem 4.600 anos, aí depois eu vou falar de um RPG, então a ideia sempre é essa, fazer uns vídeos rápidos falando algumas curiosidades do jogo, falando qual é a proposta dele, quem vai se interessar por esse jogo, né, e, e, e essa, esse ponto é exatamente para ajudar o público que está assistindo e falar assim, esse jogo eu não conheço e eu quero conhecer, esse jogo não é para mim. Então essa é a ideia do, do, dos vídeos do Drops, né? faz tempo que eu estava querendo fazer isso, mas eu estava com dificuldade nessa parte de vídeo, agora o Caio se ofereceu para me ajudar nisso e eu vou tocar isso, então vou falar de jogos tradicionais, vou falar de jogos de, de mil anos, dois mil anos, quatro mil anos, vou falar do jogo que saiu semana passada, vou falar do RPG nacional que o cara está lançando agora, que vai sair lá no, no financiamento coletivo, vou falar do jogo que foi lançado, essa é a ideia. É, é, é passar informação e ajudar o público a ir atrás do jogo para você se divertir e de repente se estimular a vamos falar de game design vamos falar tem, tem mais gente também né cal que vai, que vai falar sobre tem, isso depois, tem, né? Tem, né? então essa é a ideia eu vou começar com os vídeos também vou fazer algumas matérias só de escritas né e tal mas agora vamos vamos bombardear informação aí para transformar o Drops numa área de um ponto de referência também dos jogos analógicos. Isso aí. E como a gente não pode encher o Jaime de dólares, né? porque a gente ainda não tem esse... Né? Qu quase, né? A gente faz o quê? A gente <risos> o recebe tá o material. Tá mais... O ien Ié... está mais barato que o dólar. O ien está mais barato. <risos> 0,76 de, de real. Ó, ó, ó, ó dá pra, né? Mas é o seguinte, já que a gente não pode fornecer proventos em forma de dinheiro para os nossos colaboradores no caso do Jaime, o que a gente ofereceu? Jaime, grava, a gente edita e sobe né? a gente sobe lá para o canal Metagamer, que está no momento tá, o Jaime até comentou comigo que não está em funcionamento a gente vai reativá-lo, portanto né? e vem também aqui para o Drops de Jogos a gente também consegue entender uma parcela do público que está desassistida de conteúdos históricos, importantes mais detalhados, como o próprio Jaime comentou aqui já me também comentou que tem mais gente, né? A gente tem, por exemplo, a Juliana Barradas, né? Ela estava no Contrapartida e está nos apoiando. Agora também ela vai começar a escrever sobre jogos, board games também, né? Aqui para o Drops. A gente tem conversado, ela já está lançando aí um... Produzindo algum material, daqui a pouco está subindo esse material. Outra coisa também, gente. Agora, na virada de 31 de março para 1º de abril, a gente sabe o nosso primeiro artigo sobre game art. Né? Game art é um assunto muito controverso, inclusive entre gamers e entre artistas né? E a gente tem um entendimento muito particular em relação a esse assunto é, No momento, a gente pode dizer que eu estou no sétimo artigo sobre game art E o perfil deles, diferente do que a gente faz cotidianamente no Drops, que é uma narrativa mais fluida Eles têm uma cara um pouco mais acadêmica mesmo, que até remonta um pouco do passado que eu falava sobre essas coisas né? Eu também já lecionei games e tudo mais, e eu gosto muito do tema então a gente vai lançar aí alguns artigos sobre game art e na sequência a gente vai falar sobre game cultura, o nosso entendimento do jogo como expressão cultural e artística. Né? Outra novidade, a gente vai lançar também aqui, mais para o meio do ano, né, um especial dos 20 anos da banda Mega Driver. Semana passada o Nino Mega Driver estava conosco aqui no programa, a gente lançou essa ideia, ele mais do que abraçou. Espera aí, espera aí, fazer um convite primeiro, né? Uh, estamos em 2023 E até onde eu sei, né Estamos fazendo 20 anos de banda Mega Driver, confere Pô, cara, sabe que eu nunca tinha nem pensado Nisso, mano É verdade, A gente vai cara, fazer gente um programa fazer... especial Esse Podia. ano Com a banda Mega Driver Um especial nossa, de 20 nossa, eu sou anos tô né? velho. É que, tipo, Eu nem me liguei, mas é verdade, cara Em dezembro de, 2000, foi em dezembro de 2003 que eu, que, eu, que eu adotei o nome Mega Driver Desculpa, o um momento salgadinho Imagina, a gente já está vendo o processo De desenvolvimento isso para a produção A gente quer gravar isso e quer trazer Aqui para o Drops também Nino super topou e a banda está muito afim né? Outra coisa também gente, A gente está pegando um material mais antigo né, De sites como Aperta Start Game Storming, Play&Bees, Geração Gamer né? E também o Game Cultura Do professor doutor Roger Tavares que são sites que estão desativados aí há alguns anos, né? alguns têm até 10 anos ou mais, né? e a gente está trazendo esses materiais de volta numa nova sessão do Drops chamada Memory Card. Então, a gente traz aí algumas informações que estão desatualizadas, que não estão mais circulando, que você não encontra em lugar nenhum hoje, o Drops vai voltar a postar. Algumas delas, obviamente, estão muito desatualizadas, mas, por exemplo, no Ambis a gente tem lá um artigo do Renato De Giovanni, em que ele faz uma análise do Torém né? que foi o primeiro jogo brasileiro a conseguir o fomento através da Lei Rouanet. Né? E o Renato descreve o parecer dele, e isso não está acessível hoje. Né? Então, são coisas que a gente vai conseguir resgatar também. Né? E será que eu esqueci alguma coisa? Não, gente, eu acho que é só... Oh, Renato, você uh, topa... Tra... Oh, vive em cores, hein? Você topa trazer também textos do Tilt.net para o Drops e Jogos? Sim, claro, é sem problema. Então, Memory Card ganhou mais uma adesão aqui também com essas informações, com esse material. E eu queria passar a palavra para os senhores depois desse conjunto, esse conjunto de informações. Tinha é mais coisa que eu não coloquei, porque a gente não sabe se vai dar certo ainda ou não. Né?